70, pelos anos 74, 75, 1900, eu tive oportunidade de trabalhar na Amazônia brasileira através do projeto Radam Brasil, Radam, fazendo mapeamentos geomorfológicos. E por esse motivo eu tive oportunidade de circular pelas áreas que demonstram que a Amazônia foi submetida à mudança climática, seja os campos de Maitá, os campos de Pucciari, do Igarapé Preto, no estado de Rondônia, no estado do Amazonas, entrando pelo Acre, seja nos campos de Boa Vista, em Roraima, seja uh, nas áreas ligadas às caatingas do Rio Negro, no estado do Amazonas. Essas áreas todas demonstram que antes da cobertura florestal que existe hoje, ou seja, aquela floresta exuberante, tropical, nós tínhamos ali uma vegetação de savanas caminhando para o cerrado significa dizer que a floresta amazônica como existe hoje ela é jovem ela é recente ela tem aproximadamente 14 15 mil anos nós constatamos isso na época que trabalhávamos no projeto radan e é isso que está sendo destruído essa fragilidade da cobertura florestal amazônica e do próprio solo amazônico, que não tem grandes profundidades, predominantemente, ele tem, é fértil, mas ele não tem grande profundidade. Tanto é que a Serrapilheira, ou seja, aquilo que é da vegetação, que está em processo de decomposição, é superficial. E é por isso que os ruralistas pegam tratores, amarram correntes, e passam derrubando as vegetações e derrubando as grandes árvores, árvores importantíssimas, que infelizmente não tem raízes tão aprofundadas. Essa é justamente a cobertura vegetal, que depois de derrubada para a colocação do gado, vejam que na época do, da ditadura militar, o argumento dos ruralistas é que eles precisavam amansar a floresta. Isso significava o quê? que eles precisavam derrubar a cobertura florestal e colocar o gado no lugar. E é isso que estão fazendo continuadamente até os dias de hoje. Derrubam a floresta amazônica, essa jovem cobertura vegetal, que tem tanta história, porque afinal de contas, antes da própria floresta amazônica, nós já tínhamos homens, mulheres, grupos sociais vivendo na Amazônia. Há comprovações específicas, como por exemplo, em Monte Alegre, lá no estado do Pará, que mostram que a cobertura vegetal, com a característica atual, ou seja, a floresta amazônica, é posterior à atividade humana existente na região. Esses seres humanos que aprenderam a fazer produtos medicinais para sobreviver, que aprenderam a fazer a pesca, a caça, a agricultura, como diz o Carlos Walter Porto Gonçalves, trabalhando com a Amazônia também, geógrafo, Mostrando exatamente isso, que esses povos estão sendo dizimados, porque na verdade a sua estrutura, a sua história, as suas características de passado vão sendo destruídos pela sociedade humana atual. Essa concepção capitalista do agronegócio precisa ser rompida, senão nós não teremos paz para a população, principalmente para as populações indígenas, para as populações dos homens da floresta, para os ribeirinhos, que têm toda a tradição da Amazônia. Nós não podemos aceitar a queima da floresta amazônica, a queima da cultura dessas civilizações que viveram na área há milhares de anos. Precisamos trabalhar juntos e forte para que as manifestações sociais, comprometidas com a composição da humanidade, se preocupem em resolver definitivamente essa questão, transformar modo de, de produção, transformar culturas e fazer com que nós sejamos capazes de respeitar a história dos nossos antepassados. Salve Amazônia!